A palavra do Senhor nos diz assim: No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado, a Bíblia diz aqui que no último dia da grande festa, essa grande festa queridos, era a festa dos tabernáculos, todos nós sabemos que Deus levou o seu povo para caminhar pelo deserto, e a Bíblia diz que este povo caminhou pelo deserto durante 40 anos, e ao caminhar pelo deserto, eles moravam em tendas, em cabanas, mas a presença do Senhor era constante com eles naquele lugar, não lhes faltou absolutamente nada. A palavra do Senhor diz que à noite vinha uma luz, uma chama que aquecia, de dia vinha uma nuvem que pairava sobre o acampamento e por isso o sol não castigava, mas também a palavra do Senhor diz que todos os dias pela manhã vinha o um maná até uma determinada altura do solo e as pessoas então colhiam para a sua alimentação. As pessoas chamavam aquele maná de pão dos céus. Mas também no deserto, você sabe que há uma necessidade imperiosa de água. E no deserto não há muitas águas. Quando achavam algumas águas, algumas delas eram amargas, inaproveitáveis. Às vezes tentavam cavar algumas coisas e achavam águas. Mas sempre era pouco para a necessidade do povo. Mas o que nos chama a atenção é que em determinado momento, Deus dá instruções a Moisés, para que ele seja um canal de bênção, para que o povo seja sustentado naquele deserto, através do bem precioso que é a água. E aí então Deus fala a Moisés, para que tocasse em primeiro lugar numa rocha, e quando Moisés toca nessa rocha, essa rocha verte água, para que todo o povo seja saciado. Posteriormente, outros momentos... Eu acredito que isso deve ter acontecido também outras vezes, mas a palavra do Senhor diz que no segundo momento houve uma grande seca e as pessoas então clamaram ao Senhor por água. E o Senhor disse a Moisés para falar com a rocha, para que a rocha pudesse dar água. E nós sabemos o desfecho dessa história. Moisés foi lá e tocou na rocha, bateu na rocha, e a rocha fluiu água para saciar aquela sede daquele povo, mas isso não agradou o coração do Senhor. Então nós estamos agora na festa dos tabernáculos, Jesus está encerrando o seu ministério na terra, e no capítulo 6, Jesus se revelou às pessoas que estavam ali, como pão da vida. Jesus, ele atendendo a necessidade daquele povo que estava faminto por o alimento, ele diz, olha, os vossos pais comeram maná no deserto, mas aqui está alguém, eu sou alguém, cujo maná, cujo meio recurso é muito maior, e eu posso sustentar a sua vida. Então, Jesus, no capítulo 6 de João, ele se apresenta como pão da vida. Então, ele claramente identifica a sua vida, o seu ministério, com aquilo que o israelita conhecia, que o judeu conhecia, que era o maná que supriu o povo no deserto. E o povo comeu o maná do deserto, mas pereceram, e Jesus diz, aquele que comer do pão da vida, terá a, eternamente a sua presença é, nos céus, né? Jesus alinha essa ideia do corpo, e aí então Jesus agora está nesta festa dos tabernáculos, e tem algo que não, nós não encontramos na, na Bíblia, é só nos comentários, só lá, quando a gente vai estudar um pouquinho mais, que a gente vai entender, por que é que Jesus levanta, toma a palavra e diz, eu sou, né, eu sou a água, eu sou, eu sou aquele que supra, eu sou a fonte. Por que, que Jesus fala isso? Né? Por quê? Porque as pessoas, elas tinham alguns costumes interessantes daquele momento. Culturalmente, a festa dos tabernáculos, quando era celebrada, comemorada, todos os dias da festa, o sacerdote ia até a fonte de Siloé, pegava lá uma jarra de ouro, né, um jarro de ouro, catava daquela água da fonte de Siloé, e levava e aspergia aquela água no altar onde era feito o sacrifício, simbolizando como Deus supriu o povo no deserto, através da água que fluiu da rocha. Então as pessoas elas tinham esse simbolismo muito vivo nas suas mentes, e aí então é nesse momento em que o sacerdote, pelo último ato daquela festa, no último dia, depois de ter feito isso nos dias anteriores, Jesus assistindo aquilo com o povo, Jesus então logo após o sacerdote derramar aquela água no altar, ele então toma a palavra e aí ele fala essas palavras de forma maravilhosa que nós encontramos na palavra de Deus. Ele diz então que no último e mais importante dia de festa, Jesus levantou e em alta voz disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha o que, que Jesus está dizendo, Jesus está dizendo que a fonte que saciou o povo no deserto, é a fonte que está presente naquele lugar, para saciar a sede e abençoar aquelas pessoas. Então agora fica muito claro para o judeu, quem é esse Jesus? O Jesus é aquele que foi o pão no deserto, e também aquele que no deserto, fluiu através daquela rocha, a água para que o seu povo pudesse ser abençoado. Então queridos, dá, dessa, desses três versículos, eu extraí aqui quatro verdades da palavra de Deus, que a gente pode colocar em prática na nossa vida, ainda hoje, quase dois mil, mais de dois mil anos após aquele fato. E a primeira verdade que eu encontro aqui na palavra, é que o melhor sempre está reservado para o fim. O melhor sempre está reservado para o fim. A Bíblia diz no versículo 37, na parte A, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz. Queridos, nós precisamos compreender que nós temos um Senhor que está no controle de todas as situações e circunstâncias da nossa vida. E Jesus aguardou até aquele último momento, por quê? porque Jesus precisava pegar aquele simbolismo que o povo conhecia, para ensinar ao povo aquilo que era a verdade eterna. No deserto, Jesus se manifestou como a rocha de onde fluiu a água para o povo ser saciado. E Jesus agora vai mostrar mais uma vez que esta rocha continua viva, presente, Essa rocha continua ali para abençoar o povo do Senhor. Então Jesus se identifica com a água que sacia a nossa sede. Agora nós podemos encontrar a resposta de ver o milagre se cumprindo através da palavra e da presença do Senhor. E aí nós entendemos o que o apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios 10, 14, que Cristo é a rocha da nossa salvação. Cristo é a rocha que sustenta e que abençoa. Mas agora tem algo maravilhoso porque a rocha do deserto era esporádica, era um milagre qualquer, ou um milagre que aconteceu, mas um milagre que acontecia e parava. E Jesus está dizendo agora, através desta palavra, que o que Ele tem para a nossa vida, não será uma presença esporádica, mas uma presença permanente que flui para a glória do Senhor. Amém, queridos? A segunda verdade desta palavra, nós vamos encontrar no versículo 37, na parte B, e essa, essa parte do versículo 37, da parte B, fala a respeito desta maravilhosa situação que o Senhor nos apresenta, no versículo 37, a parte B, a palavra do Senhor diz assim, se alguém tem sede, que venha a mim e beba, qual é a esperança, qual é a verdade que há por trás dessa frase de Jesus? A verdade é que só desfruta a presença plena de Jesus, aquele que tem sede ou desejo de ser saciado. Somente quando nosso coração está desejoso, de ser cheio, de ser completamente saciado, é que nós conseguimos experimentar o mover e o agir do Senhor sobre a nossa vida. Então Jesus disse, se alguém tem sede, e se alguém tem sede, faz o quê? venha até mim e seja, e beba, seja saciado. Queridos, nós podemos passar alguns dias sem comida, mas nós não podemos passar mais do que três dias sem água. Os sedentos são aqueles que reconhecem a sua sede espiritual. Todos nós estamos servindo ao Senhor, porque de alguma forma reconhecemos algo no nosso íntimo, que somente o Senhor e o poder da sua palavra poderiam se poderiam suprir e abençoar a nossa vida, agora é interessante porque a simbologia do novo testamento aponta para dois fatos importantes, quando Jesus fala eu sou o pão da vida e ao mesmo tempo os judeus conhecem porque Jesus fala a respeito do pão que sacia e fala a respeito de que o homem viverá não apenas do pão, mas de toda a palavra que flui ou que sai da boca do Senhor, o que Jesus está referenciando é que este primeiro exemplo, o pão da vida, representa a palavra de Deus. Nós não vivemos pelo que nós ingerimos no campo físico do alimento, mas nós vivemos e subsistimos pelo alimento espiritual dado pela palavra de Deus. Isso tem a ver com a palavra de Deus, com a representação do Jesus, com a representação do Cristo, como a palavra encarnada, a palavra que está presente no nosso meio. E agora Jesus ao apontar para a água, ele aponta para um outro simbolismo essencial, ele aponta para a presença do Espírito Santo de Deus, fluindo através das nossas vidas. Por isso a água simboliza aqui a presença diária do Espírito Santo em nossa vida, permitindo que a vida cristã seja possível. Durante todos os anos anteriores a Cristo, as pessoas tentaram viver a sua vida, a vida com Deus, muito mais na força e na capacidade humana delas, do que propriamente na dependência do Espírito Santo de Deus. Até porque antes de Cristo, o Espírito Santo de Deus não tinha sido derramado como é neste tempo presente. O Espírito Santo vinha sobre a face da terra, ele, ele usava uma ou outra pessoa por um tempo específico, para um propósito específico, mas nós estamos agora na plenitude dos tempos, nós estamos agora na direção que a eternidade aponta para a presença do Redentor do mundo no nosso meio. E então Jesus fala aos aqueles que ouvem naquele momento a respeito dessa vontade ou desta verdade que só nós hoje sabemos e reconhecemos, mas o judeu não conhecia, o judeu não entendia. O judeu tinha dificuldade de comparar os simbolismos, e aí Jesus vai falar ao coração daquelas pessoas. E aqui eu tenho algo que eu, hoje pela manhã inclusive, o Senhor falou ao meu coração sobre isso. Porque nós vemos aqui o mesmo mover do Espírito Santo de Deus operando naquele povo do deserto e em nossas vidas hoje. A gente tem às vezes alguma dificuldade de compreender algumas coisas do passado. E às vezes nós não entendemos que é que na primeira vez Deus falou a Moisés para tocar ou para bater na rocha. E na segunda vez Deus falou a Moisés para falar com a rocha e esta madrugada eu faço as minhas perguntas para o Senhor, e o Senhor respondeu ao meu coração nesta manhã, algo que eu precisava entender e compreender, e eu quero que você compreenda também, que Deus, Ele quer fazer milagres e manifestação do seu poder e da sua glória em nossa vida, e Ele está sempre presente, queridos, no tempo do deserto, as pessoas não morreram por falta d'água, Nenhuma pessoa morreu por falta d'água O Senhor sempre supriu o seu povo naquele lugar Mas a Bíblia relata dois episódios em que a rocha verteu água E na primeira vez, talvez por uma questão de didática Deus quer ensinar ao povo a respeito do desespero A respeito dos momentos em que você clama ao Senhor E você não entende muito como é esse processo de Deus atender, de Deus operar na sua vida Então a Bíblia diz que na primeira oportunidade Moisés feriu, Moisés tocou a rocha, mas na segunda oportunidade, Moisés não precisa ferir a rocha, Moisés não precisa bater na rocha, ele precisava apenas falar com aquela rocha, o que representa que na nossa vida cristã hoje, nós precisamos aprender a nos relacionarmos com o Senhor... O nosso Senhor é um Deus amoroso, é um Deus que está pronto para ouvir as inquietações da nossa alma, é um Deus que é socorro presente na minha e na sua vida, e nós não precisamos usar de violência alguma para alcançarmos aquilo que Ele tem para nós. O que o Senhor quer falar ao meu e ao seu coração neste tempo é que nós precisamos desenvolver o relacionamento com o Senhor. Se nós queremos ter o desejo de ser saciados continuamente Se nós queremos ver o fluir da sua graça e da sua bondade Se nós queremos ver a manifestação do seu poder Nós precisamos nos relacionar diariamente com esse Senhor Porque quando a gente se relaciona diariamente com Cristo A gente não precisa ferir a gente não precisa bater, a gente não precisa usar da violência, porque a presença dele, a presença e o cuidado dele para conosco, faz com que a gente possa ser saciado. Essa é algo que nós precisamos aprender a cada dia. Moisés, ao tocar aquela rocha, ele o faz, porque ele lembra do passado, do desespero do povo, das inquietações daquele povo, ele vai ele fere a rocha, mas no segundo momento, não há justificativa para Moisés ferir a rocha. Porque Moisés conhecia o Senhor e ele sabia que o Senhor ia suprir o seu povo. Ele não precisava fazer aquela, aquela ação daquele jeito. O que mostra, queridos, que quando nós falhamos e nos relacionarmos com o Senhor, muitas vezes nós vamos feri-lo. E o Espírito Santo de Deus é extremamente sensível, e muitas vezes ele se fere, ou nós o ferimos, com a nossa insensibilidade, você pode pensar que Deus foi rigoroso demais com Moisés, porque por causa daquele fato, Moisés não entrou na terra prometida, mas Deus ele tem o seu meio, o seu jeito de trabalhar, Deus ele sabe como lidar com as nossas vidas, e Ele espera, queridos, que nós possamos nos achegarmos a Ele. Não como um estrangeiro desesperado por um milagre, mas como alguém que é filho, como alguém que é amigo, como alguém que tem um relacionamento diário e constante, e que por isso pode abrir o coração, pode chorar as suas dificuldades, pode falar daquilo que vai no íntimo da sua alma, porque o Senhor nosso Deus é um Deus grande e misericordioso. Amém? Eu acho maravilhoso esse exemplo da palavra de Deus. Portanto quem se relaciona com Deus diariamente, não precisa bater nele para alcançar o milagre. O relacionamento diário e constante com o Senhor Jesus, nos dá a condição de amigos, de paz e de liberdade. Por isso nós precisamos aprender a nos relacionar com o Senhor. Eu não sei qual foi o resultado desta semana na sua vida, quantas orações você fez... Mas eu tenho algo para dizer para você, como é bom a gente poder dedicar a nossa semana e passar algum período da, da hora do dia em comunhão com o Senhor como é maravilhoso a gente expressar a Ele a nossa dependência, como é maravilhoso a gente chorar aos pés do Senhor, e dizer Senhor, eu não sei o que fazer diante da circunstância, eu não sei o que fazer diante dessa situação, mas Senhor, eu entrego nas Tuas mãos, eu entrego Senhor toda a situação, eu entrego toda a canseira, eu entrego todo o fardo, eu entrego toda e qualquer circunstância, Senhor, e eu aguardo a Tua provisão, e aí você descansa, no Senhor, naquele momento Talvez esse aprendizado fique mais claro para nós nesse tempo Quando a gente começa a entender Quanto nós dependemos do Senhor Por isso queridos, o meu, o meu convite nesta noite a você E o convite do Senhor a você É que você se relaciona, relacione constantemente com Ele Se torne um discípulo e seja um amigo do Senhor Amém? O amigo não precisa criar condição para falar com o outro o amigo fala aquilo que precisa ser dito, né? mas quando nós não somos tão amigos assim, a gente meio que pisa em ovos, a gente meio que pesa demais as palavras, e a gente acaba não sendo autêntico, mas a nossa relação com o Senhor tem que ser franca, aberta, e nós precisamos falar aquilo que está incomodando a nossa alma, o nosso coração, por isso que a palavra do Senhor diz a respeito disso, se você tem sede, vem a mim e beba daquilo que eu tenho para você, a terceira verdade queridos, está no versículo 38, e essa terceira verdade, ela é uma verdade tremenda para mim e para a sua vida, o cristão não é uma poça, mas uma fonte transbordante, amém? Eu não sei se você fala poça aqui em Curitiba, ou se você fala poça, né? mas seja uma poça ou seja uma poça, você sabe do que eu estou falando, sim ou não? Você sabe do que eu estou falando, a fonte é diferente de uma poça, ou de um poço, de, uma, de um... Ih, agora complicou a palavra aqui, né? A fonte é diferente. A poça d'água, ela só recebe, ela só recebe, ela não flui. E de vez em quando até para de receber alguma coisa e ela simplesmente seca, ela simplesmente vai ressecar. Mas a fonte não, a fonte recebe e transborda. A fonte sempre vai receber e sempre vai transbordar. A poça ela é estática, ela é parada. Mas a fonte está em contínua renovação. Eu não sei quantos de vocês aqui moraram na roça ou no sítio, né? E que tinham mina. Quantos de vocês tinham mina lá no sítio, né? Você já viu aquela experiência de, às vezes, alguém vai lá, cutuca aquela abina d'água lá aí suja tudo, mas de repente em cinco minutinhos, se deixa quieto, a água vai fluir de baixo para cima, ela vai voltar a ficar limpa novamente, e você pode beber daquela água, porque ela está em constante renovação, assim o Senhor quer fazer de mim e de você, o Deus quer que eu e você sejamos uma fonte, que tenha sempre água limpa, fresca, transbordante, para abençoar vidas e seja saudável, porque na poça proliferam as bactérias, o limbo, os parasitas. Aliás, não se deve, a não ser que você esteja desesperado, você deve tomar água de uma poça d'água, mas com muitos cuidados. A não ser que você, assim, ó, se não tomar, o golo de água vai morrer. Mas é provável que você vai tomar água contaminada. Mas se você encontrar uma água que flui do solo, uma água que mina da terra, pode ter certeza, você vai tomar essa água, que a água é saudável. Por quê? Porque ela flui, porque acontece ali algo maravilhoso de Deus para as nossas vidas. Por isso, queridos, Deus não quer que nós sejamos como uma poça. Deus não quer que nós sejamos pessoas que recebem, mas retém aquilo que receberam, porque acham que vão perder. Nós muitas vezes retemos tanto a ponto de não receber mais, porque no mundo espiritual existe um princípio, você só recebe mais daquilo que você já recebeu, se você compartilhar aquilo que você recebeu. Deus ele não dá a mim e a você, mais do que aquilo que eu compartilho, mais do que aquilo que você compartilha você não pode esperar receber, acumular para depois dar, você precisa compartilhar, e você precisa estar constantemente dando, para você estar constantemente recebendo, é esse princípio do mundo espiritual, que faz o fluir do Espírito Santo de Deus, ser algo tão importante em nossa vida, portanto queridos, a palavra do Senhor diz que nós devemos buscar no Senhor, a fonte, a verdadeira fonte deste suprimento maravilhoso, para que a gente possa fluir e a gente possa alcançar aquele plano e propósito do Senhor. A palavra do Senhor diz em Jeremias 2:13: para não buscarmos satisfação em cisternas rotas. Cisternas rotas são aquelas águas sujas, que pode até parecer boa, mas que no fundo, no fundo, não estão adequadamente purificadas. Não podem essas águas matar a nossa sede Saciar a nossa sede Eu sei que nesses tempos algumas pessoas Estão se acomodando ao culto pela internet Eu sei que nós estamos vivendo um tempo Em que as pessoas estão deixando de lado O convívio, a comunhão Essa comunhão maravilhosa do Espírito Santo de Deus Nós temos um grupo grande de pessoas Que está se acomodando às orações pela internet e nós precisamos voltar a fazer a nossa oração para com o Senhor mais do que aprender decorar orações que são decoradas e hoje nós temos muitas coisas bonitas sendo publicadas da internet muitas coisas espirituais valiosas até mas são experiências dos outros são experiências que Deus está fazendo em algum lugar em algum momento mas que não podem satisfazer a minha, a minha alma e a sua alma, se eu e você não buscarmos o que Deus tem para nós, nós não podemos nos acomodar com experiências de outros, porque Deus está fazendo coisas grandes e tremendas, mas a pergunta para mim e para você é, nós estamos fluindo? Nós estamos permitindo que o Senhor flua a partir da nossa vida Para que a gente possa experimentar o mover e o fluir do Senhor Através do Espírito Santo de Deus E para isso nós precisamos voltar à conexão da fonte original Porque se nós nos contentarmos com as cisternas rotas As cisternas rotas podem até saciar a nossa sede temporária mas ela não nos transformará em fontes que fluem, porque a cisterna rota, ela não tem água que flui, ela tem apenas água armazenada, por isso nós precisamos voltar, à essência da palavra, da leitura, da comunhão, do momento de oração, sabe queridos, nós precisamos isso desesperadamente, porque nós temos uma tendência humana de copiar o que dá certo nos outros, nós temos uma tendência humana de olhar para aquilo que os outros estão fazendo e colocar e fazer igual, e fazemos igualzinho. A gente reproduz fácil. O problema é que isso é uma cisterna rota, porque é uma proposta, é uma direção que Deus está dando para um determinado povo, um determinado lugar, para uma circunstância. Mas e para nós? O que é que Deus quer falar nesse tempo? E para nós? O que é que Deus quer fazer através da nossa vida, da nossa comunidade de fé? De vez em quando eu compartilho com a nossa equipe, que a gente se reúne sempre na semana, e eu fico clamando, olhando para essa realidade que nós temos em volta. Como é que a gente vai alcançar as vidas aqui em volta, queridos? Vamos fazer bala direta? Tá. Dá 1% de retorno. Você tem que fazer 100 mil cartas para dar, para dar 100. Né? Mil, sei lá, de retorno. Aí, desses mil, vai dar 1%. Vai dar, no final das contas, dar 100 pessoas. Você tem que botar muito recurso, muito dinheiro, muito, muita coisa, para alcançar muito pouco. Como é que a gente vai alcançar essas vidas? Como é que a gente vai entrar nas casas, nos apartamentos? Qual a estratégia para fazer isso? Ah, vamos fazer pequenos grupos. Está cheio de pequenos grupos. Tem vários pequenos grupos. Por que que não flui? O que é que nós vamos precisar fazer nesse tempo para alcançar as vidas que Deus tem para nós? Eu estava lendo esses dias um livro do po young -cho, e, e ele, ele manifesta num dos livros dele um desespero que ele tem, porque ele construiu uma igreja para tantas mil pessoas, era uma igreja muito grande, e aí depois que a igreja está construída, ele fica preocupado em encher a igreja, e aí um dia ele vai para o Senhor orar e diz assim, você já parou para pensar aqui no deserto? Deus falando com ele, né? As pessoas não saíam correndo atrás das codornas, para poder caçar as codornas que eu mandava para elas? As codornas simplesmente caíam mortas aos pés das pessoas? Sabe queridos, quando nós começarmos a orar mais como igreja, quando nós começarmos a investir mais tempo nesse processo de oração, de quebrantamento das nossas almas, Deus vai começar a tocar em vidas, para vir a fonte de onde algo novo está acontecendo, eu não sei se você sabe, mas uma ovelha, ela consegue sentir o cheiro das águas, e ela é movida pelo cheiro das águas, aonde tiver água fresca, a ovelha vai sentir o cheiro no ar, e ela vai caminhando para aquela direção, ela não tem um mapa, ela não tem uma bússola, mas ela sabe que pelo cheiro da água fresca, aquele lugar tem vida saudável, e eu quero desafiar você nesse tempo, eu quero desafiar você queridos, porque eu reconheço aqui diante de você, que toda a minha capacidade intelectual, eu reconheço que toda e qualquer estratégia humana é falha, para nós alcançarmos aquilo que Deus tem para nós, mas eu creio, eu creio claramente, que se nós nos colocarmos nas mãos do Senhor, não apenas um homem, não apenas uma pessoa, não apenas uma família, mas a igreja do Senhor se levantar da força do seu poder, o Senhor irá fazer grandes coisas neste lugar. Sabe qual é o nosso grande problema? Nós temos ainda um viés do passado de que a, nós precisamos de um pastor ungido, nós precisamos de um líder ungido, nós precisamos disso ungido, nós precisamos de alguma coisa especial, para que faça por nós, aquilo que o novo testamento diz que nós, todos nós temos que fazer, que é sermos os embaixadores do reino, que é sermos cristãos de verdade, que é exercer o sacerdócio que o Senhor deu a cada um de nós. Eu quero dizer para você que o desafio que nós temos pela frente é muito grande. Até o ano de 2025, nós queremos alcançar essas 80 mil pessoas e trazer uma parte dessas pessoas para dentro desta igreja. Se nós conseguirmos alcançar aí 1%, vai ser um número bom. Mas como a gente vai fazer? Como a gente vai conseguir fazer isso? e eu quero dizer para você que a gente vai conseguir fazer isso, quando nós pararmos e clamarmos ao Senhor como igreja, como igreja do Senhor, não basta nós dizer que amamos missões, não basta nós dizermos que nós amamos as pessoas, se nós não formos capazes de parar, orar e interceder por elas, e clamar para que o Senhor toque nos corações, para que o senhor mova os corações, para que o senhor mova as vidas, e as vidas então virão ao lugar aonde o senhor está operando os seus sinais e as suas maravilhas. Por isso Jesus diz: quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe o que que Jesus está dizendo para mim e para você? que quando nós clamamos ao Senhor, quando nós estamos alinhados com Ele, então nós nos tornamos esta fonte que também continua a produzindo esta água e abençoa muitos, a expressão de dentro aqui tem a ver com sair da barriga, sair do nosso íntimo toda e qualquer transformação que eu e você precisamos ver, na nossa vida pessoal, nos nossos negócios, na nossa, aquilo que está no nosso entorno, todos os milagres que nós queremos ver, depende da nossa atitude interior, se o nosso interior não estiver alinhado com os valores do reino de Deus, a gente não consegue no exterior produzir o resultado por isso Jesus diz, aquele que crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva se você puder olhar para o dentro da sua barriga aqui agora, você consegue perceber esse drama nós podemos ser a fonte, Deus espera que nós sejamos a fonte, Deus espera que ao abrirmos a boca jorre vida, jorre vida, para abençoar e transformar vidas para a glória do Senhor você já pensou o que cada um de nós pode fazer? Cada um de vocês tem cinco amigos, pelo menos. Cada um de vocês conhece pessoas. Cada um de vocês pode ser um agente de multiplicação, de grandes mudanças. Ah, pastor, eu estou disposto. Glória a Deus por isso. Mas a disposição vai começar com a oração. Nós precisamos agora voltar... Agora que nós terminamos, já estamos saindo um pouco mais dessa pandemia toda. Nós precisamos voltar a orar. E eu quero desafiar você já de cara. No mês de novembro, do dia 1 ao dia 30, eu quero lançar uma campanha com você de oração. Para que a gente bote o joelho no chão e clame ao Senhor por algo que só Ele pode fazer em nossas vidas. Nós temos sonhos e temos planos para o próximo ano. Você tem para a sua vida. Ou não tem? Tem, você quer fazer alguma coisa Quem sabe esse ano foi o um ano talvez mais difícil da sua vida Mas o ano que vem vai ser um ano novo E você pode experimentar algo novo do Senhor para você Agora o que, que é o melhor de Deus para você? Você só vai descobrir quando você se conectar nele Você só vai descobrir quando Deus estiver operando sobre a sua vida E estiver fluindo esta água sobre você Faça isso em nome de Jesus. Eu vou lançar, a gente está escrevendo aí esses dias, o que é que nós vamos fazer nessa campanha de 30 dias, do dia 1 ao dia 30 de novembro. Nós teremos 30 dias nessa igreja de oração. Eu quero ver se a gente abre a igreja todos os dias, para a gente orar. Nós vamos ter que fazer live novamente, mas eu quero que as pessoas orem, não é nós orando para os outros assistirem. Porque alguém orar para o outro assistir é fácil o que é importante é você orar, é você clamar ao Senhor, amém queridos? Então prepara o seu coração aí, que nos próximos dias eu conto para você um pouco mais daquilo que Deus vai fazer neste período, e aí nós vamos nos abrir para grandes coisas que o Senhor tem para nós, amém? Grandes coisas o Senhor tem para nós. E a quarta e última verdade, o Espírito Santo de Deus não é pleno em uma vida onde o problema do pecado ainda não foi resolvido. O Espírito Santo de Deus não é pleno em uma vida onde o problema do pecado ainda não foi resolvido. Porque a palavra do Senhor diz lá no versículo 39, na parte B do versículo, está dizendo assim, né? E ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem, porque Jesus até aquele tempo não havia ainda sido glorificado. Quando nós falamos em glorificação do Senhor Jesus A gente pensa nas coisas boas que Jesus recebeu Por ter morrido e ter ressuscitado e ter chegado ao céu Mas a gente não pode esquecer que Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado Jesus resolveu o problema do pecado na face da terra Para que o pecado não pudesse ter mais domínio sobre nós Então uma vez que o problema do pecado foi resolvido Agora o Espírito Santo vem vem para habitar permanentemente em nós vem para nos auxiliar vem para fluir através de nós então agora nós somos privilegiados porque nós vivemos este novo tempo portanto aqui a água simboliza esta presença diária do Espírito Santo em nossa vida permitindo que a vida cristã seja possível queridos, nós precisamos compreender que o pecado sempre irá impedir que sejamos plenos do agir de Deus em nossa vida quando você lê na palavra de Deus que Jesus ele confronta as pessoas que acusaram aquela mulher de adultério, e ela realmente estava em adultério, e Jesus olha para aquelas pessoas e diz assim: Alguém entre vós está sem pecado? Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Por que é que ninguém atirou a pedra? Porque no fundo, no fundo, todos nós temos algum pecado. Os pecados, eles podem parecer inofensivos porque eu sei, na minha vida e na sua vida não há pecado grosseiro, não há aqueles pecados escandalosos, mas nós temos pecado. E a Bíblia diz que se nós dissermos que não pecamos, nós fazemos Deus de mentiroso. Então esse processo de buscar de alinhar o nosso coração com o Senhor, se nós queremos mais do Espírito Santo de Deus, se nós queremos fluir do Espírito Santo de Deus, nós precisamos tratar com o nosso pecado. E quando a gente fala em tratar do nosso pecado... Não é só o pecado de quem está sentado, de quem está pregando, de quem está cantando, mas é o pecado da igreja. Nós, como igreja, precisamos tratar desses pecados. E o pecado sempre irá impedir que sejamos plenos do agir de Deus em nossa vida, razão pela qual todo e qualquer pecado em nós precisa ser confessado, isto é, vira à luz para que seja tratado, perdoado. O pecado tem que ser resolvido. O pecado tem que vir à luz. O pecado não pode ter mais domínio sobre uma vida confessada. Então quando confessamos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. E é essa confissão que nos torna verdadeiramente livres. Porque quando nós confessamos o nosso pecado, o adversário não tem mais poder de nos acusar quando nós confessamos o nosso pecado, nós entramos na linha da prosperidade de Deus para as nossas vidas, nós assumimos aquilo que Deus tem, para que possamos fluir no agir e no poder de Deus, então a presença do Espírito Santo é marcada por duas atitudes aqui, a primeira é a dependência exclusiva e constante do Senhor, e a segunda, pela nossa transformação interior, que refletirá em todo o resto do em todas as demais áreas da nossa vida, por isso a oração é fundamental, oração de nos quebrantarmos na presença do Senhor, oração de nos colocarmos na presença do Senhor, não como um mendigo suplicante, mas como um amigo desesperado, que precisa da ajuda deste grande amigo que é o Senhor Jesus, deste amigo que é o Espírito Santo de Deus, que não está presente na minha e na sua vida para nos acusar, que não está presente na minha e na sua vida, para nos impedir de alcançar o que Deus tem, ao contrário, está presente para nos ajudar, que eu e você possamos começar uma nova caminhada, um novo momento nas nossas vidas, de dependência do Espírito Santo de Deus, porque o resultado desta presença, é que esta fonte recebe e flui para abençoar a todos, amém queridos? eu quero fazer esse desafio com você. Nós estamos aí na metade, já indo para a metade do mês de outubro, estamos preparando com, muito, com muita fé, com muito carinho, essa campanha de oração para o mês de novembro. Aliás, fizemos isso ano passado, não sei quantos irmãos lembram. Fizemos uma campanha de oração em novembro, e isso foi muito bom na vida desta igreja pastor, mas a igreja aqui está uma bênção está mesmo irmãos, a igreja está uma bênção nós estamos num momento excelente num momento muito bom na vida desta igreja, glória a Deus por isso você pode dar uma glória a Deus por isso? nós estamos bem mas Deus tem o melhor e o melhor ele compete com o bom porque o bom muitas vezes faz a gente se acomodar e eu não quero me acomodar eu não quero ficar acomodado Eu quero mais Eu quero tudo aquilo que Deus tem para nós Nesse tempo Eu não me conformo com estar bom Eu não me conformo com Pastor, mas está tudo certo Está mil maravilhas, está isso, está aquilo Eu sei, glória a Deus por isso Mas eu quero mais Não porque eu quero mais para mim Mas eu quero mais para poder cumprir O propósito de Deus Para este lugar e pensa comigo não é um egoísmo nosso deixar esse espaço fechado uma semana inteira e só usar uma quarta-feira num culto que vem seis pessoas não é muito egoísmo nosso usar esse espaço apenas no domingo de manhã e no domingo à noite olha quanto banco vazio olha quanta estrutura que fica fechada durante o dia todo que podia fazer algo muito maior não é um egoísmo nosso? Não é um egoísmo nosso o pastor se preparar para trazer uma palavra, estudar e as pessoas não virem ao culto? Eu não posso me conformar porque financeiramente está bem? Eu não posso me conformar porque você é uma bênção? Não posso, eu quero mais gente abençoada como você Eu quero ver pessoas novas entrando neste lugar eu quero ver ah, o mover de Deus curando pessoas aliás foi tremendo o que nós fizemos aqui o que o Espírito Santo de Deus fez através de nós né? no domingo passado aqui no culto que coisa maravilhosa, eu voltei para minha casa feliz da vida, eu não, eu não conseguia dormir direito, de tão alegre feliz, por quê? porque este é o propósito da igreja do Senhor é estarmos aqui abertos para receber vidas Para serem curadas Para serem trabalhadas Para serem transformadas pelo poder de Deus E Deus vai mandar muitas vidas para cá Deus vai mandar vidas para nós cuidarmos delas Deus vai mandar vidas para nós Sermos o canal de bênção para empoderar essas vidas E talvez a gente possa olhar para trás e dizer, pastor ah, mas está muito bom está ótimo eu sei, queridos olhando para trás, a gente olha hoje vê, está bom mas Deus tem ainda o melhor então não se trata de nome, não se trata de orgulho, mas se trata de cumprir o propósito de Deus Deus tem um propósito para a sua igreja neste lugar Deus tem um propósito específico para cada um de nós neste lugar eu não estou aqui por acaso, você não está aqui por acaso. Nós estamos aqui por um propósito maravilhoso de Deus para as nossas vidas. Então deixa Deus usar a sua vida. Você deixa Deus usar a sua vida? Você quer que Deus use a sua vida? Amém? Ele usará para o seu louvor e para a sua glória, em nome de Jesus.